Luísa Sonza é dada como morta pelo SUS e precisa provar que está viva. A cantora Luísa Sonza precisou entrar na justiça com urgência para reverter o caso. Antes de embarcar para a turnê em Portugal, Luísa Sonza teve algumas dores de cabeça. Quando a cantora foi fazer o cadastro no aplicativo Conexus para pegar o cartão de vacinação da Covid, ela teve uma surpresa descobriu que constava no Sistema Único de Saúde, SUS, que ela estava morta. Com isso, a cantora Luísa Sonza não conseguiria embarcar para a Europa e teve que entrar na justiça em caráter emergencial e provar para o SUS que está viva. O advogado de Luísa Sonza conseguiu reverter a situação e ela pôde pegar o documento e viajar. Descobrimos que essa é uma prática bastante comum. Muitos famosos quando vão fazer cadastro no Sistema Único de Saúde descobrem a mesma coisa que estão mortos.